Olá o portal do curso livre apresenta curso de cálculos trabalhistas objetivo ter o domínio de como fazer cálculos trabalhistas é fundamental para o andamento estável de qualquer empresa seja ela pequena média ou grande através do ensino à distância você poderá fazer o curso de cálculos trabalhistas que abrirá novos horizontes profissionais para quem deseja aprender como funcionam os cálculos referentes aos ganhos dos trabalhadores Serão abordados temas como o salário, a remuneração de férias, hora extra, o cálculo exato, entre outros assuntos ligados aos direitos de salariais dos trabalhadores. Neste curso online você pode estudar em casa por um material de qualidade, obter o seu certificado e uma melhor colocação profissional em pouco tempo. Duração 60 dias Carga horária 36 horas Conceitos básicos de cálculo efeitos da prescrição sobre os cálculos, remuneração e salário, salário em utilidades e equiparação salarial, repouso remunerado e adicionais de periculosidade e de insalubridade, 13 terceiro salário e gratificação semestral, remuneração das férias e aviso prévio, trabalho noturno e horas extras, horas extras, horas extras, valores e reflexos. Parcelas indenizatórias e multa do artigo 477 da Consolidação das Leis do Trabalho, CLT, Abatimento dos Valores Pagos, Correção Monetária e Juros de Mora O curso de cálculos trabalhistas tem carga horária de 36 horas e deve ser concluído em 60 dias. Durante este período o aluno pode assistir às videoaulas e acessar o material em PDF quantas vezes quiser. Materiais online Livros eletrônicos em formato PDF, videoaulas aulas via internet. José Aparecido dos Santos, especialista em Direito do Trabalho pelas Faculdades do Brasil, Unibrasil, e em Direito. Previdenciário pelo Centro Universitário Curitiba, Unicuritiba. Professor da pós-graduação do Unicuritiba e da Universidade Paranaense, Unipar. Juiz do Trabalho da Nova Região. O aluno terá acesso a um ambiente virtual de aprendizagem, assistirá às suas aulas e poderá baixar o e-book completo do seu curso. Ainda pode editar o seu perfil, nos enviar uma mensagem e emitir o oh, seu certificado. Por lá também ficará sabendo das nossas últimas novidades. Após a conclusão do curso e se o resultado da avaliação for igual ou acima da média exigida, o oh, certificado de conclusão será disponibilizado no ambiente virtual de estudos para que você possa imprimi-lo. Na descrição do vídeo você pode acessar a página deste curso. Portal do curso livre, é sucesso garantido. O ambiente virtual de aprendizagem integra todas as nossas plataformas, foi pensada e desenvolvida para ser instrutiva e autoexplicativa.